Oi, gente. Eu sou a Nara do povo baré, Eu venho do Amazonas, da Amazônia Brasileira, da coordenação executiva da COIAB, membro da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E hoje, no décimo dia, me junto à nossa delegação Sangue Indígena, Nem Uma Gota a Mais. A nossa delegação hoje completa 10 dias e me junto com eles. Eles vieram de Berlim, da Alemanha, e hoje estamos em Oslo, nosso primeiro dia. É, revisando a nossa agenda, olhando os próximos passos de amanhã, onde nós vamos ter uma agenda super importante, decisiva, junto com o Parlamento, aqui da Noruega, como Ministro do Meio Ambiente. Então, estamos aqui para juntar forças, para fortalecer alianças. Chega de trocas injustas e nem uma gota de sangue a mais. Vamos juntos!